Vamos começar, gente, então? Vamos lá, ó, vocês pediram, eu me implorei, eu cheguei lá no Léo, cheguei assim, Léo, libera, Léo, libera, se você tiver assistindo, Léo, libera, mentira, não dei uma de Melody, tá, gente, nós, eu consegui facilmente, gente, essa liberação, foi tudo certo, tudo maravilhoso, e hoje a gente vai, então, reagir à saga Resident Evil do canal Piuí, aí se der bom, depois eu falo, pô, libera, libera dos filmes, libera, por favor, libera. <risos> Bora, então, vamos começar, gente, eu vou dar o play aqui e a gente vai começar os nossos trabalhos nesta live. Um, dois, três e... deixa eu desativar a reprodução automática. Um, dois, três e... Vai! Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Chegamos à quarta parte da saga Resident Evil. E olha só, cara, acabou os filmes, então nós vamos falar do que? Dos games. Muitas hum. pessoas pediram e a gente vai fazer, cara. Exatamente. Cara, eu adoro é um os memes é muito bom. Se você gosta dessa ideia Já deixa aqui o seu like E não só isso, cara, tem que divulgar pros amigos Porque a gente nunca é, fez gente, isso Vai ó. dar um trabalhão e por favor ajuda a gente a Vai lá, hein, não eu não assisti ainda já, Deixei pra ver com e vocês E agora, apaga as luzes aí do seu quarto Como eu já falei, mas vou ressaltar de novo Deixa o um like aqui nesse vídeo E bora falar um pouco sobre a história Dos games de Resident Evil Mesclando isso com os filmes e fazendo um bem bolado Muito da hora aqui na parte 4 Da saga Resident Evil do canal Piu já viu a imitação. Eu já tô começando pelos jogos, Não. né? Eu ah, devia ter começado ai. pelo. Muito boa. Ele pediu like igual o Nemesis. Perfeito. Ah, gente, os jogos são nossa prioridade. E o pessoal toda hora coloca o título nas coisas dizendo que elas são as melhores coisas do mundo ou as piores. Mas uma coisa que de fato é a melhor é a loja Toys for Fun, Que é a melhor. Olha aí, ó, é o merchan pra Toys fan for Fun aí, que é. Cara, eu tava patrocinando o vídeo deles. É Valeu, Toys Fun, Fan. As for condições por de pagamento são uma barbada Muito bom. e os caras têm novidade o tempo inteiro. Eu não sei, o estoque deles mudou. O Bradinho perguntou se é uma retransmissão, eu não. É, não. é uma retransmissão impossível. da transmissão dele. Toys Forfan já trouxe novidades da Marvel, DC, Senhor dos Anéis, Harry Potter também? Harry Potter também, cara. A Dragon Potter. Ball também. E claro que a galera. Vou ali fazer o Merchan de graça. Oh, Ô, Toys Fan, nota ah, nós aqui, tá aqui também. Aqui não não só, tira agora, o, o, o fã Merchan fã deles, também, mas. Minicos, manda uma verbinha pra nós. Pequenas, tipo fundo, é, entendeu? Gente? Só que eles são mais cusados, né? são diferentes. Cara, eu vou dizer que eu até prefiro esses, hein? Cara, eu acho que eu prefiro um bom funcão. Funcão? Esses bonecos de colecionador <risos> são caros, <risos> Red. Lembrando que em boneco, compras cara. acima de 300 reais você tem frete grátis pro Brasil inteiro É caro o tema Não do Naruto forfão, na minha cabeça Você ainda pode parcelar agora. suas compras Sim. em até 12 vezes sem juros. E usando o cupom Cauã falou que o Léo tá fazendo live agora assistindo a série do vídeo da Netflix, sério? Aí eu pode já vi o mesmo. Primeiro que eu não quero assistir de dinheiro. novo, e segundo dá que eu perder. teria Acessa medo de tomar um... o link que tá aqui na descrição agora mesmo, usa o cupom esperto do PeeWee e vem descobrir por que a Salesforce Fun é de fato a melhor loja de colecionários do Brasil. Definida por quem? Por Migo. E Migo. Esse vai, vídeo vamos lá. vai seguir a ordem cronológica dos games. E é por vamos isso que a gente não vai começar com o jogo Resident Evil 1, e sim pelo Resident Evil 0. Porque lá, cara, conta um pouco da história da Umbrella, do t vírus e a gente começa a entender esse mundo. Eu estou entendendo tudo agora. Mas antes da gente <risos> entrar especificamente nesse game, vamos buscar um pouco as origens do vírus e dessa corporação. Porque é o seguinte, lá vamos na lá. década de 60, três cientistas, James Marcos... Oswell Spencer e Edward Ashford descobriram o vírus A foto do Jennifer. Spencer ali Esse é totalmente ilustrativa, de tá, gente? Esse plantas africanas, que elas tinham um tipo de toxina, que a galera lá nas tribos africanas utilizava para definir quem seriam seus líderes. É tipo meio Eles Pantera Negra, saca? exposto a essa toxina. E apenas algumas pessoas sobreviviam, porque ela era muito forte, entendeu? Uhum. Essa galera acabava ficando ainda mais poderosa depois que sobrevivia. E aí eles se tornavam os líderes ali da, da parada. É tipo uma prova do, do BBB, entendeu? Todo mundo vai na planta, quem morre, morre. Quem vive, vira líder. Obrigado por fazer uma referência ao BBB. Eu Ou fio, Jogos Vorazes. Rufinho Desculpa, galera. Na verdade, é mais Pantera Negra mesmo, fez, né, assim, gente? Um enorme potencial. Falou, cara, isso aqui vai mudar o mundo. Só que eles precisam de grana, eles precisam fazer assim, cara, vamos, vamos financiar essa parada. Só que pra isso, velho, eles precisaram criar a Umbrella, uma empresa farmacêutica que era só de fachada, entendeu? Eles falavam que vendiam sorine, que vendiam paracetamol, mas no fundo, no fundo, eles verdade, estavam fazendo coisas Eles vendiam coisas um paracetamol. Meu Deus do céu. E essas coisas trevosas eram <risos> armas biológicas. Só que, cara, o Spencer tinha um plano mais louco ainda Ele queria infectar todo mundo que era pobre Era ralé, entendeu? Ele queria acabar com todo mundo Pra só ficar a casta boa Já vimos isso antes, né? É. Na Alemanha nazista E nos filmes de Resident Evil também Entendeu? Logo após a sua ocupação, a Umbrella beleza, fazia Lourinha, lá na África, com as plantas tóxicas e também perto de Raccoon City, onde eles pegaram uma mansão que ficava ali nos arredores da cidade, mais especificamente na região das montanhas e da floresta de Arkley. E muito no bom. subsolo dessa mansão existia um direitinho. grande laboratório. Que também funcionava como um complexo de treinamentos. Então eles treinavam gente e faziam merda. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. <risos> em 1968, o Edward Ashford contraiu. Olha o, vírus, o Edward! Cara, e, um e daí eu penso, cara, o cara é especialista. Ah, é gente, luta. aquela hora porque eles usar ele uma foto do cientistas. Alexander quando então, falaram do Edward. Eu e é uma pena, de porque de comentar, ele perdeu de perdão. ver em 1977 o James Marcos fazendo, sabe o que, Léo? Ele conseguiu misturar esse progenitor com o Samsungas. Sabe <SILENCIO> a Beyoncé, do Shang <SILENCIO> Ele conseguiu misturar as duas paradas, velho E assim ele criou Gostei. o TV Conforme o tempo vai passando, James Marcos e o Oswald Spencer Começam a criar rixa por várias questões De poder e controle da empresa O problema é que o James Marcos Ele também vai enlouquecendo Conforme o tempo vai Agradecer passando Agradecer a Luluzinha, ele começa a pegar pelo vírus, e pelo, vírus, tubi, ele quer testar, e pelo ele quer gift sub pro Jean Aí ele começa a testar animaizinhos Ele testa em plantinhas e chega uma hora que ele começa a pegar Os assistentes dele e testar o vírus Falei que galerinha. o Marcos era um lixo de pessoa, gente? Só que, ó, o Marcos, ele não visualiza, né? tá, pra... tá? Quem usualiza a Lisa essa merda acontecer, o Spencer foi o pessoal assim, em Arkley. O Marcos é muito fodão. Ele pode querer tomar o controle da empresa, ou ele pode fazer uma merda muito grande. O que, que eu vou fazer? O que qualquer adulto faria? Me manda matar. Mata todo mundo! E dois alunos promissores do James Marcos, o Albert Esker e o William Birkin, velho. Sabe o que eles fazem com o próprio mestre deles? Eles falam, matam o cara. Gente, eu vou ter que fazer uma pausa aqui pra explicar rapidinho, tá? Ó, primeiro de tudo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá muito acelerado isso aqui, rapidinho. Só pra esclarecer, é, o Marcos, ele tava lá no centro de treinamento, que ele nem dormia, ficava naquele laboratório, já tava achando que a sangue sugra filha dele, não tinha Evelyn Marcos, nem nada, tá, gente? Aí, assim, é, o Spencer, ele, tipo assim, ele começou a querer desacreditar o Marcos, porque o Marcos, ele era muito inteligente, foi ele que estabilizou o vírus, né? Então, o Spencer começou a meio que queimar ele nas reuniões executivas. Então, o Spencer tinha muita influência, mas o Marcos tinha muita inteligência. E, realmente, o Marcos chegou uma hora que ele estava bem cansado de, de fazer experimento com, com bicho, com planta. Ele queria com seres humanos, então ele usou várias, vários internos ali, vários aprendizes que estavam ali no centro de treinamento na época para poder começar a fazer né, essas, esses experimentos com seres humanos. Porém, contudo, entretanto, a Lisa Trevor, ela foi a primeira cobaia humana lá de Arkley, tá? Lá de Arkley. Então, assim, depois que desativou o centro de... É, na verdade, assim, antes de desativar o centro de treinamento, na verdade, o complexo de Arkley já estava rivalizando pra fazer as pesquisas com o T-Virus, né? Depois que foi desativado o centro de treinamento, o Marcos ainda continuou um tempo... Até que a pesquisa dele avançou muito mais do que a pesquisa que acontecia lá em Arkley, e aí o Spencer chamou o Birkin e o Wesker pra. É isso, em resumo. Vamos voltar, desculpa pausar, mas eu... é porque tá muito acelerado e eu precisava explicar isso. E, e aí o William roubou a pesquisa né, do, do Marcos e deu continuidade nessa pesquisa que estava bem melhor. Agora vamos continuar, desculpa I will take over your Foi aí que ele teve a Aline, ah, A, ah, a, ah, a ah, filha ah, Evelyn do Alipa Marcos A rainha consegue se fundir O corpo do cara e, e trazer ele de volta à vida Só, só a ser... explicação pra essa ciência maluca do jogo Sei lá, ele não volta tipo zumbi Ele volta suave Só que com o esp... Não, rapidinho, só, só explicando De novo sobre o James Marcos tá? é, O que a gente vê na verdade É a sanguessuga Rainha usando as outras sanguessugas para formar a aparência do Marcos. O Marcos mesmo foi com Deus. Agora sim, agora agora agora vamos, gente. Agora agora vamos tentar seguir rápido aqui. Espírito vingativo. And the world will burn in an inferno of então, gente, será que a, e a Evelyn é um e grupo agora, de E agora finalmente cê cê a gente vai começar a falar a história de um game que é Resident Evil Zero, Lançado em 2002, esse jogo se passa 10 anos após a morte de James Marcos Porque todo mundo é. acha que ele está morto com vários funcionários da Umbrella Valeu, e do complexo de, de treinamento, onde ele morreu. Os caras estão reativando aquele complexo, entendeu? E eles estão num trem que é invadido por sanguessugas gigantes infectadas. Só lembrando, gente, como o, a mansão Exatamente, tinha cara, ido a com Deus, aí. Gigante infectada, uma... Ataca o trem, começa a tocar os aralhos. Um só outro que, cara, lugar, Não né? são só sanguessugas tocar infectadas zaralho, gigantes. Elas são comandadas, sabe por quem? Por uma sanguessuga infectada gigante, que na verdade é o James Marcos. Olha que loucura. Olha que loucura! Ele comanda outras Sangsugas Em paralelo a isso, a Stars, aquela equipe de resgate Que a gente já não, viu nos é filmes Gui. também é, é enviada lá as montanhas para a floresta, para investigar Alguns assassinatos com traços de Canibalismo que estão acontecendo na região É, um time bravo enviado Exatamente, e eles vão até lá de helicóptero No entanto, o pessoal não fez a revisão Do helicóptero, a revisão dos Jake, perguntou mil quilômetros O é que acontece no helicóptero da Pau, e eles são obrigados a pousar Ali no meio da floresta Acredito que não, pelo jeito não, gente acho tem uma bateria Eita, Chegando lá, é o que, que esse pessoal eita, Que nunca pô. viu filme de terror decide fazer se separar. E daí, cara, o que acontece, mano? Eles encontram um celtinha da polícia com dois policiais mortos. E esses caras foram supostamente assassinados por Billy Cohen, um cara que era pra ser um assassino Bob muito Pobre do Billy, tava tá um no lugar errado na hora é errada. Assim. Um dos membros da equipe Bravo, a médica Rebecca Chambers, começa a rodear ali o local até que ela encontra o bendito trem infectado por sanguessugas gigantes infectadas. E lá dentro ela também encontra Billy Cohen. Mas vendo que o local tá tomado por zumbis, eles acabam sendo é bem obrigados caucho. a cooperar para saírem vivos da Ali. Sanguessuga vai, sanguessuga vem, e eles descobrem toda essa história que a gente contou aqui do passado e tal. Eles começam a descobrir que a Umbrella é muito trevosa e mano, ela se junta junto com esse o cara, outro time. Era calmo, era bravo, Ele outro era calmo, né, um De boa, e sua se junta e explode aquele complexo de treinamento da Umbrella, velho. Uhum! Ganhamos? ganhamos mais um, cara. um laboratório juntos. O Bitcoin com Deus. desaparece, vai viver em Corguinho, sua vida normal, nunca mais ele vai surgir em nenhum dos games e a, a gente Billy, se Ele voltar ele morre. Ele ganhou uma nova chance pertinho. na vida. E aí que a gente vai ver o que, que acontece no primeiro game de Resident Evil. Resident Evil usaram recebeu boas, da né? crítica e até que vendeu bens, bem esperando a multa, assim não foi uma um grande sucesso. Ah, mas né? também ele Só ficou cara, como seguinte, por um muito jogo. tempo. do Ele GameCube. é legal de jogar, ele é um terrorzinho bacana. Só que às vezes ele pega alguns conceitos que é muito exagerado, né? O lance da sanguessuga é. o é zero só ele dá sua Ah, o enredo Ixi, dele até funciona bom. como uma história de origem, porém ele realmente Sim, já foi. Entendi, eu uma sei. Eu decorei, de tá? O alfabeto fonético Onde as coisas vou falar estavam sendo um pouco exageradas viu? e ele trouxe essa história da sanguessuga gigante que se funde ao DNA, que digamos assim não é muito legal. O James Marcos, ele é francesa. Ah, não, eu preciso dar essa carteirada. Eu preciso dar essa carteirada. Gente, eu sei que é o alfabeto fonético militar, né? Que é o. Alfa, Bravo, Ó, oh, eu sei de cor, Teteus me ensinou. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Calma, Golf, Hotel, Índia, Juliette. Próximo é K, né? Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, P, Papa, Quebec. Romeu, Sierra, Tango, Uniforme. Caramba, eu esqueci o V. Victor é, V, W, Whisky, X-Ray. Uh, meu Deus, eu esqueci o Y. Yankee Zulu. Beijo, sociedade. Agora bora. Já dei minha carteirada aqui. Assumem a forma dele e tal. É um negócio que não é muito da hora. Parece coisa um do o W.S. Anderson, às vezes. Tem ali pertinho. E é aí que a gente vai ver o que, que acontece no primeiro game de Resident Evil. Vamos lá, vamos começar um. Resident Evil Zero recebeu avaliações boas da crítica e até que me deu bens muito assim, não foi uma Dei minha muito carteira muito sucesso, eu né? drop demais. cara, a parada é o seguinte, um jogo. Ele é legal de jogar, ele é um terrorzinho bacana, só que às vezes ele pega. Valeu, um Wesley. Que muito, é muito obrigada pelo seu né? prime, é uma é honra. Tamo é... junto. Eu achei meio bosta. Ah, o enredo dele até funciona como uma história de origem, ah, porém ele bosta, realmente mas... já pegou uma fase de Resident Evil, onde as coisas estavam sendo um pouco exageradas e ele É exatamente, o zero ele exagerou bastante que que, digamos assim, não é muito legal, o James Marcos, ele Mas é formado eu por várias pessoas que assumem a forma de dele O Paul Verônica foi o primeiro a dar uma exagerada, né, que não é muito da hora. Parece coisa do Paul W.S. Anderson, às vezes. Ah. Parece tanto que, mano, ele se inspirou muito nisso aqui pra criar o passado dos filmes dele, né? então até Mas também que você as, xingou fingir as, as assim, falando um que é Paul W.S. Anderson. E agora vamos pro game lá. original Resident Evil Lançado em 1996 Que no Japão é conhecido como Biohazard E pro vídeo ficar mais legal, nós vamos usar Cenas também do remake, né? Porque, cara, a história dos jogos do remake Desse original são quase iguais um uma coisinha, ou outra, mas pra ilustrar fica mais bonito É, o remake um é mais contato né, É claro sem notícias da equipe Bravo, a Stars enviou uma nova equipe de resgate pra resgatar os resgatantes anteriores. A equipe resgatar Alpha, os resgatantes formada anteriores. A Bravo não era tão boa, manda a Alpha, né? É, a Bravo era a equipe B, entendeu? Por isso que ela se chama Bravo com S com B, a Alpha era equipe A por isso. Que Ai, coitados com a. do Bravo. Essa equipe é formada por Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burke. É que a primeira é uma equipe Wester, mais de perícia, gente. Cagão. Bravo. Quando eles chegam, lá a Alpha na é mais foresta, porradeira. Cara, é só eles chegarem no lugar que eles começam a ver cachorros zumbis, entendeu? treta rolando, tá, tá sinistro. É por isso que o piloto cagão foge dali. É, ele, tem, ele é cagão, né? E, o que, que o cagão faz na situação dessa? Foge. Hey, não, e, cara, aqui não no não game não. original para ilustrar essa cena, eles fizeram um videozinho com atores reais. É, é maravilhoso. Eu amo, eu amo. Se vocês falarem mal, eu vou, eu vou bloquear vocês pra sempre no meu WhatsApp. Mentira. Não! Para poder vazar dali, só resta a equipe entrar na mesma mansão onde Rebecca Chambers havia entrado. Ali dentro, velho, o jogo que se divide em duas campanhas: o do Chris e da Jill. E daí, cara, a gente vai descobrindo vários mistérios lá dentro. O jogo é um leve traz de itens para conseguir abrir Ai, é porta, fechar jogo. a porta, Ô, jogo descobrir gostoso. mistérios e tudo mais. E encontram eles, eles encontram várias criaturas, tem zumbi. Tem planta gigante. Não gosto, né? Valeu, Dizinho, tem cara tem coisa muito louca. É inspirado, tipo, nos vários testes, filmes de terror B, né? Ter Tubarão. Vírus. Os caras testavam ele nos animais, os animais viravam é. grandes monstros. E essa galera Fume agora precisa hockey, enfrentar eles ali. Fácil, ali dentro isso. eles também descobrem que o Albert Wesker é um agente duplo. Então, ao mesmo tempo que ele tá nas stars pra poder proteger os interesses é da É que o Wesker, ele, ele já foi um, um cientista, ele mas ele tá passou pro departamento de informação. Ele com a ajuda do Barry. O Barry meio que foi coagido, né? E o Wesker falou assim, ó, oh, mano, se você me ajudar, eu vou ferrar a tua família. E do o que ele faz? E o espontânea a pressão, ele ajuda. E, cara... Esse jogo aqui é maravilhoso. porque tu era tudo mentira. O Wesker tava... Coisas que tu acha jogada no chão. E a história é muito intuitiva, só que não, não, tipo, não entrega tudo direto, entendeu? Isso que a gente já explicou da história dos outros jogos... É a minha história favorita, então, gente. Do 1 e do 2. É, tudo é mais simples e as coisas elas não têm soluções tão mirabolantes. A galera tá ali dentro. É, eu e eles gostava não mais assim, Aos sabia? Poucos, quem dos é primeiros o jogos do que, que eram tá mais rolando. pé Eles descobrem que aquela mansão, na verdade, Até é Até o Cold Verônica ali é legal. Eu gosto do Zero também. Levou também filmes. E no fim das contas, cara, o game também termina de uma maneira muito simples. Porque o Albert Wesker é morto por um Tyrant, que é um zumbi que ficou exposto ao vírus durante mais tempo e tudo mais. Por isso que não pode, pode reviver o Wesker, o porque garra. ele já foi. Morto. Com garra. E no final das contas, a galera consegue fugir dali, porque o piloto cagão, além de cagão, ele, cara, ele tem um coração, ele tem uma mente. Ele começa ele a pensar tem... e se arrepende de volta. Ele é cagão, velho, mas ele escutou a arrependimento. Volta o cão arrependido. Que lindo, cara! No final das contas a galera consegue explodir o Tyrant com uma bazuca Que a gente também vai ver muito nos games de Resident Evil E outra coisa que a gente que vai ver são as grandes explosões Porque eles uma explodem tudo marcha. aquilo lá e fogem Exatamente Esse jogo foi um sucesso foi extraordinário na época e ajudou a definir esse conceito de survival horror. Claro que ele se baseou em Alone in the Dark, pegou vários conceitos, mas o que ele fez com os zumbis na cultura pop é maravilhoso. Porque Exato, porque ele o zumbi trouxe era o zumbi galhofa volta, antigamente, cara. Todo né? mundo tava amando aquele jogo ali e gostou demais. Esse jogo é um clássico. O zumbi já tava mas, virando mas, coisa filme, de comédia, A gente assim. não teria muitos filmes de zumbis, a gente não teria Walking Dead, a gente não teria muitas é, dessas é, coisas. O porque esse filme aqui realmente popularizou de novo, demais cara. isso. E uma das grandes sacadas dele foi trazer um enredo simples que não revelava os mistérios de cara, que deixava a gente ir atrás. O que falou: todas não as provas todas foram as respostas do saco. Mas eles no final podiam ter ido junto, então, né? Andrew? cara, ele funciona então, bem. Tipo... O Paul W. Anderson tirou muita coisa daqui pros, pros, filmes, dele, então, tipo... coisa daqui pros, pros filmes dele. Só que daquele jeito, ah, né? É. Só que daí ele pegou ela e... assim. Claro. Ele transformou em ação. <risos> e esse jogo aqui, essencialmente, é um jogo de terror. Exatamente. E tu sente medo jogando esse jogo. Tu não pega e começa a dar voadora no cachorro zumbi Aqui tu atira e se ele vem atrás de ti e tu não consegue matar Tu corre de medo Corre, negada E olha só, velho. todo mundo uhum. comenta aqui embaixo Fala mais sobre zumbi, zumbi é muito bom Faz vídeo sobre zumbi, não sei o que lá Olha só o que a gente fez, cara Um podcast falando sobre a história dos filmes de do zumbi E mano, olha esse aí. assunto fica bom de verdade A gente chamou o Refúgio Cult Cara, o Lucas. Laya ah, eu gosto muito do muito Lucas também, do gente. Ele é muito e ele legal. Tá nesse podcast, cara, é só clicar no link aqui embaixo na descrição ou olhando o comentário depois fixado. depois vocês vão lá, hein? Vou mandar o link tá desse bom, vídeo Léo? original Tá bom, Ótimo, pra vocês. Tá maravilhoso. Uma delícia. Vamos pro o sucesso dois. desse game, obviamente, motivou uma sequência E Resident Evil 2 foi lançado em 98 E aqui, cara, a história do jogo mudou os protagonistas Aqui a gente é apresentado a Claire Redfield Que é a irmã do Chris Ela tá indo pra cidade pra procurar o irmão dela E ela tem uma característica muito bacana Ela é uma motoqueira Sou motoqueiro, porra E também conhecemos ela o Leon um F. Kennedy food. Que é um policial que tá no seu primeiro dia de trabalho, cara E ele chega atrasado na cidade E quando ele chega, velho, tá o caos Falta torando. Ainda bem que chegou atrasado, né? Se ele tivesse chegado na hora, ele teria morrido. Entendeu? Já viu? Olha a treta. Sempre se atrasem, galera. Não, não precisa... Só rapidinho, gente, só... É que eu lembrei agora do MF, né? Do, do Está Tudo Errado Com, né? Que... E eu lembrei agora também do camia né? Porque o Camilla, é ele... Uma vez o pessoal do Project Umbrella chegou no camia que é o diretor do 2, e falou assim, ah, como que... É o Leon e a Claire conseguiram entrar na cidade, né, se a cidade estava bloqueada. Aí o Caminha, não, um entrou por uma estrada, o outro entrou por outra, conseguiram entrar, não sei o quê. Aí falaram, ah, mas no 3, fala que a cidade na verdade estava bloqueada, tava em lei marcial, então como é que eles conseguiram entrar? Se estava com tipo, barricada do exército, não sei o quê. Aí a resposta do Caminha, eu só dirigi o 2. O que a gente entende é que assim, o governo falou, olhou e falou assim: foda-se, fui. Eu não quero saber dessa cidade. Vão explodir tudo mesmo? Então foda-se, entendeu? O governo já está discutindo que vai explodir tudo mesmo, então é isso. É isso, basicamente. Então vamos lá, vamos continuar. horário nos lugares. Muito bem! Ah, e é só para avisar como aconteceu no não, anterior, a gente vai usar cenas do game original e cenas do remake também. Claire e Leon se encontram em uma Raccoon city completamente desorganizada. O material a saída juiz, tá mais parar casa, na delegacia, não. que seria o único lugar seguro, que obviamente não está seguro. É que diz, investigação você vai, quer investigação sair? vem, vai. eles você acabam entrar, problema, problemas. É. Exatamente, filho, Nathaniel. William Burkin, aquele cidadão que matou o James Marcos e que era um dos, dos melhores alunos dele, junto com o Albert Wesker. Esse cara pegou o T-vírus e a partir dele criou o G-vírus, que é um vírus muito mais poderoso. A partir é. da Lisa, lembrando um monte de experimento que foi feito ali na tacaram o T-Virus, tacaram o Mighty Virus na menina, daqui a pouco pegaram ali o Parasita do Menezes, tacaram na menina, a menina absorveu e aí disso saiu de vírus, virus tá, gente? Só para explicar, contextualizar. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Valeu, Brasil! Obrigada pelo sub! Tamo junto! Uma honra, viu? Original e cenas do remake também. Pronto, vamos lá. Claire e Leon se encontram em uma Raccoon City completamente tomada por zumbis. Acabam indo parar na delegacia, que seria o único lugar seguro, que obviamente não está seguro. Investigação vai, investigação vem, eles acabam descobrindo como essa epidemia se iniciou. William Birkin, aquele cidadão que matou o James Marcos e que era um dos, dos melhores alunos dele junto com o Albert Wesker, esse cara pegou o t vírus e a partir dele criou um G-Virus, que é um cacete, vírus muito mano. mais poderoso. Mas essencialmente é a mesma coisa, só que mais forte tudo bem o spencer ficou verdade, com medo do é que ele fazer mas tudo um bem. muito mais poderoso e ia vender para uma companhia rival o cara na verdade que o spencer é um cara que tem muito medo de tudo é um cara apavorado, cheio de teoria da conspiração então o que, que ele faz olha que gênio mais uma vez ele tem aquela ideia maravilhosa de mandar matar calma lá na verdade assim o, o, o a umbrella mandou matar claro né mas é, é basicamente o, o. É que assim, gente, o T-Virus e o G-Virus não são a mesma coisa, primeiro porque o G-Virus não cria zumbi. Ele cria as criaturas G. Tá? Então, assim, é uma mudança é a nível celular, no caso do T, e é uma mudança a nível genético, no caso do G, né? Mas só sobre o, o, o William Burke, na verdade, ele queria vender o vírus direto pro governo americano, né? Ele chegou no governo e falou: ou. Oh, tem um... vocês que estão fim de uma negociação diferenciada aí, vocês não precisam falar com a Umbrella, fala comigo eu tenho o um vírus aqui em troca, vocês me dão proteção porque ele sabia, né, que o Spencer mandava matar é, enfim, é isso mesmo em resumo, vamos lá é um cara que resolve seus problemas. Só que antes disso, ele também queria pegar uma amostra desse vírus. E quando, cara, os caras chegam lá Porque e afinal de contas, resto, ele que estava é, financiando a pesquisa mano, do vírus, né? É uma treta tipo, muito louca, porque quando ele é começa meu. a injetar o vírus, ele vira um monstrengo gigantesco. Todo mundo morre, deixa cair vírus na água, vai parar no esgoto. O rato começa a comer tudo e espalha o vírus pela cidade inteira. O T. Cara, eu sou um merda mesmo. O detalhe <risos> é que o delegado de Raccoon City sabia de todas as merdas que a Umbrella tava fazendo, mas como tava molhando a mão dele e ele é brasileiro, ele se deixou corromper. Não, cara. Pois é, no amor, Ele já americano. Isso é pra você que fala que só a gente é corrupto. Não, não, não. Nos Estados Unidos não existe corrupção. Não? É mentira! Durante a jornada, velho, o Leon conhece Ada Wong, uma mulher que disse que teve um marido desaparecido na cidade. Não, não, não. Foi marido. Pessoa. Não foi o marido. Aí vocês já estão botando ali, ó, que a mulher tem direito à pensão. Ela não tem direito à pensão. Era o boy, era o namorado, era o crush, que era o John, que é citado no 1, inclusive. Vamos voltar aqui. aqui olha só, mano, isso aqui é um relacionamento fachada, porque, na verdade, Ada Wong foi enviado pelo Albert Wesker para roubar o G-Virus. A gente já viu esse negócio de relacionamento fachada antes, né? Já, a gente já viu isso em algum lugar, em algum filme aí. Mas a aí, Aidelonga é bonita, o Leon é jovem, ele começa aquele climinho, né? Começa o. Paquera. Nesse só que no clássico um ela gostava mesmo, do William, William tá? Birkin, né? No remake... Porque ele é o principal Não. vilão do game, ele que vai sair atrás da galera tentando matar todo mundo e tal. E ele, que passou muito tempo focado ali no desenvolvimento do G-Vírus e tal, a família dele tava ali naquele lugar, Jesus. entendeu? Ele a completamente esqueceu Christ. daquelas Exatamente, pessoas, ele ficava só fazendo. Ele era workaholic. Claro, ele era entendi, um workaholic, cara. E essa música? galera. Tá perdida um ali no meio dos laboratórios da Umbrella Eles encontram com elas no meio do A game. Claire tem que ajudar a filha dele Daí é toda uma campanha assim bem louca E outra coisa interessante de falar é que nesse game aqui Tem o Mr. X, que é tipo uma versão evoluída Do Tyrant, é tipo usa um sobretudo é. O chapéu o que Tyrant persegue do o, é o mas Não é o demônio Que vai ser o um Nemesis depois Mas já dá um medinho né? mas E é no o remake então, o Léo tá jogando o um jogo lá na casa dele Ele vai se cagar Ai, na época do remake que eles gravaram do 2 Remain. Que bom, não vou falar do 3 ah, Remain. Meu Deus do céu, Berg. Depois de muitas batalhas oh, e explodiu o Mr. X, o Leon fala assim: agora eu vou atrás da Umbrella e acabar com ela. A Claire, mano, fala assim: vou na verdade ele na só minha fala isso do irmão. O irmão dela foi parar na Europa, então ela vai atrás dele. E cara, ele o um ano, destrói o último restezinho, sei lá, que deu um pedacinho que tinha do G-Vírus e tudo é explodido. Tudo explode? Sempre? Tudo explode? Claro, queima pode de arquivo. Ainda? ainda não, mas vai explodir depois. O Civil foi um sucesso, é considerado e a cidade um explodir, é tipo, game da franquia. Agora o Umbrella foi longe filmes, demais. Saca. O senhor Paul W.S. Anderson muitas coisas aqui, como relacionamentos de fachada, cientistas que se injetam vírus enlouquecidamente e grandes criaturas. Mas esse jogo aqui, velho, diferente dos filmes, é muito bom. Esse aqui é aquele jogo clássico do Play 1 que tu jogou sim, e tu é. tinha muito medo de jogar e tu chamava teu priminho pra ficar junto contigo, porque a cada coisa que tu fazia, tu se apavorava de uma outra forma diferente. Eu acho que eles não é. falaram Tanto a nota do 1, um, né, ele, que que tem uma certa não. dificuldade de jogar ele sozinho, ah, mas, um mas estão aí, força, foco, Já que o Léo não tava seguindo, o Léo, o Léo vai zero. participar junto nas lives que a gente vai fazer jogando Resident Evil. Mas isso aqui a gente vai divulgar depois. Mas o ele vai aprender. Entra no Instagram que você vai acompanhar. E ele vai aprender a jogar esse jogo aqui. E quando lançar o 3, ele vai ser o melhor game player do Brasil. Uh! Casou, Léo. Lançado em 1999, já eu sou Resident só Maria Evil Maria 3, 3 se passa... Olha só que loucura, velho. Ele é uma continuação do segundo game. Mas ele começa um pouco antes. E os acontecimentos depois se estendem 24 horas após o segundo game. Eles já estão querendo confundir a tua cabeça, cara. Onde é que eu... Não, mas, mas pera aí, rapidinho só pra, só pra esclarecer, né, gente Porque é, realmente o 3, ele é meio confuso assim. É porque o 3, ele é muito mais Uma, uma continuação do 1 Do que do 2, na real, né É tipo assim, sabe a, a ligação Que a gente tem com Silent Hill, por exemplo Que o 3 é uma continuação do 1 Porque o 2 mesmo não tem ligação com o 1 Aí depois o 4 tem ligação com o 2 Então, tipo, o 2 Ele é ele, ele, mais Tipo assim, a continuação do 2, na real É o Cor de Verônica o 3, ele tá mais pra uma continuação do 1 mesmo, sabe? Deixa eu, deixa eu voltar no... Onde é que eu tô? eu gosto muito desse meme. Em 1999, Resident é Evil 3 se passa... é só, só para deixar... Velho. Ele é uma continuação do segundo game. Mas ele começa um pouco antes, e os acontecimentos depois se estendem 24 horas após o segundo game. Eles já estão querendo confundir a tua cabeça, cara. Onde é que eu tô? E nessa história... Eu a Tentivo já começou a complicar é no 3, Valentine, já. ...que é a pessoa mais azarada do mundo, então depois de passar por todos aqueles dramas lá no primeiro game, agora ela chega em Raccoon City, exatamente no auge da epidemia. Então quando... E pra, tipo assim, ela tá no auge da epidemia, e ela vai ter que enfrentar os zumbis. E olha a escolha de look dela. eu e o look dela é Eu muito falo, ruim gente. aqui no jogo E o Paul W.S. Anderson foi até É um, do Chaves, um merda Deus. de um cara que Ele é um merda, que não consegue fazer bosta nenhuma Ele foi e copiou exatamente isso, cara Eu odeio o Paul W.S. Anderson, velho Eu te odeio! A piorar, ela ainda é perseguida pelo Nemesis Uma criatura filmes. gigantesca Que tem umas batatas roxas aqui no pescoço Umas batatas doces, sabe? Tem várias batatas doces aqui no pescoço E uma bazuca nas costas E que persegue ela e todos os outros membros da batata Stars doce. Porque a Umbrella criou esse ser Pra que ele possa matar todos os caras da Stars E impedir que eles divulguem não, os Essa roupa da Jill, companhia. cara e é Jill, que 20 anos é de curso, cara ele falando, Bota uma Stars. calça, mulher Stars. Porque ele é feito pra isso Daí quando tu pensa que no filme eles fizeram aquela parada lá Não faz sentido, né? Escrotos. Escroto. Ficou uma merda. A Jill passa o jogo hum. inteiro escapando do Nemesis. E, cara, cada cena que ela aparece é a definição de aflição. Porque tu sente muito medo, mano. É horrível Gente, só parecer jogo... aqui uma coisa que o Ludog falou: o Nemesis era pra ser um spin-off, não um do ramo principal. Ó, a princípio, o terceiro jogo, ele não ia ser realmente um, um jogo da série principal mesmo. É, a, a Capcom ia. Tipo, ela tinha um contrato com a Sony pra fazer mais um jogo, né? Mas eles iam, tipo, dar uma viajada total, só que aí, como era contrato com o jogo numerado, aí eles resolveram fazer uma coisa que se encaixasse na história. Obrigada, Chloe, obrigada pelo Prime, uma honra, viu? Obrigada. Então, é, é basicamente isso, mas tem o número 3 agora, né? Então, o 3, 1, 2, 0, 1, 2, 3, e o Code Verônica, ele não ganhou um número, mas ele também é da série principal, né? Ele é tipo um... É o 3.1 e o 3.2, gente. Vamos, vamos chamar assim. O Code Verônica dava fácil pra ele ser um Resident Evil 4. Sabe? Fácil, fácil, fácil. É. É 1, 2, 3, Pim. Que é o Code Verônica. 5, 6, 7, Pim. Que é o Village. <risos> Ai, como eu sou idiota. Tá, parei. Então, eu acho que nessa saga eles não vão falar, né? Dos, dos jogos da, dos spin-offs, né? Eu acho que não, né? Tá, deixa eu voltar um pouquinho aqui que eu, eu tô pausando pra explicar as coisas, né? É porque é muito condensado, né? É tudo muito rápido, então, perdão. Não faz Com sentido. Né? Sai. É escroto. É. Ficou é. é uma merda. Uma a merda. Um passa o jogo inteiro escapando do, do Nemesis e, cara, cada cena que ele aparece é a definição de aflição. Porque tu sente muito medo, mano, é horrível. E lá no meio desse jogo, <risos> então, tu encontra o Carlos Oliveira, que é um personagem que pra nós brasileiros é muito importante porque a gente acha que ele é brasileiro causa do nome. Mas não faz quase nada, né? Ele tá ali só pra ajudar. Ele é um cara contratado pela Umbrella, um mercenário, que é tipo, ele tá ali pra salvar civis. Essa é a função dele. O no nosso eu, coração ele é brasileiro. muito bem os filmes, Na verdade, acho que ele um colombiano. personagem que é totalmente whatever. Ah, e tu lembra como ele começa no, no, no filme? Não. Salvando um civil. Nossa, que a gente tem que ver a saga dos filmes também. Né? Ah, eu quero ele muito ver. Ele não consegue, ver. ela se joga do prédio, mas ele tenta. Não! Então olha só, cara, o Polo é ela já Gracena, mal dele, mas ele capta o personagem na essência Ele é muito bom Cara, eu odeio o Polo da Brace, <risos> você, ele é muito bom Corre pra lá, corre pra cá, Jill consegue derrotar é, o Nemesis é e bom. escapar de Raccoon City Quem No nunca, entanto, né, quando ela está escapando, a cidade é de fato dizimada por uma bomba nuclear agora é um final é o jeito demais. que resolve as coisas, né? A cidade inteira é cheia de zumbi Tá dando tudo errado. O que nós vamos fazer? Explode. E eu acho que quando eles pensam no final do game, Música eles é olham chave. assim, tipo, já fechou, sabe? Mas faltando alguma coisa. Ah, faltando um foguinho. Faltando, ah, se assim. Puta, explosão. Fechou. Resident Evil 3 tem mais ação que os jogos anteriores. E faz uma pose, tipo change man. Né? Eu, particularmente, acho o Resident Evil 3 o melhor aqui, da saga inteira. E Achando não é porque ele de soa. fato é o melhor jogo, porque o melhor jogo é o segundo. Só que, mano, eu joguei tantos aqui no Playstation 1, eu tinha tanto medo do né, Nemesis que eu tenho um lugar especial nele no meu coração, entendeu? É, mas ele aqui é uma parada de ação que é muito diferente dos filmes, né? Assim, tem mais ação por quê? Porque tem mais zumbi e tem mais tiro. Mas não é assim, tipo, os filmes que eles vão escalonando e começa a superpoder voador Ela não dá voadora. Ela não dá voadora, entendeu? Esse é o puta do diferencial, não dá voadora no zumbi. É, ela, cara. Ela ainda tem escassez de bala, claro que tem mais bala. Rapidinho, o Link falou, a nacionalidade do Carlos nunca foi revelada. Não, exatamente, por isso que a gente falou, nos nossos corações ele é brasileiro, mas eu acho que ele é colombiano, porque ele tem envolvimento ali com... com guerrilhas e tal, né, que... Enfim, vou voltar aqui. É ela, cara, ela ainda tem escassez de bala. Claro que tem mais bala que os outros jogos, mas falta bala, ela se fere, ela anda devagar. Ainda é um survival horror, entendeu? E a história é simples. Eu diria que o segundo filme do Paul W.S. Anderson, ele a história é muito parecida com isso aqui, só que é Já o Ludog um, do um acha tem que muita ele é tendência. Tem muita loucuragem, entendeu? Cada essa aqui a história um dele é super na... simples, né? Ela tá na cidade a nacionalidade ela de é uma personagem carismática, eu gosto dela. Eu vou de você. <risos> 1, um novo game chegou E dessa vez não tinha um número no título Que era Resident Evil Code Verônica Lançado exclusivamente pro Dreamcast E isso, cara, demais, é uma coisa né? meio estranha que acontece Na saga Resident Evil Por algum motivo eles tentam lançar os jogos exclusivos para alguns videogames Tipo, o 0 foi só pro Gamecube E depois o 4 também era só pro Gamecube Depois eles sabem que isso não vai dar certo E tem que espalhar nos outros consoles Que escolha ruim, meu Deus, lançar pra todo mundo Eu concordo, eu concordo porque assim, é, cara, a Capcom, mano, ela faz os acordos de exclusividade, aí depois ela se fode, aí depois ela fala que na verdade a culpa é que a fórmula tava cansada, e aí ela muda tudo. Isso aconteceu com Resident Evil no Dreamcast, claramente porque era um exclusivo, então vendeu menos, né? Aí depois ela foi lá, ela, a gente sabe que errar é humano, mas persistir no erro é burrice, aí ela vai e faz de novo com a Nintendo, olha, olha parabéns, e foi a partir disso que a série mudou, né, vocês estão ligados, né, o próprio Mikami falou que o 4 só virou o 4 porque o Zero e o Remake não venderam bem no GameCube pra eles é tipo assim, ai ah, já deu Resident Evil assim, vamos reformular Evil. A história de Cole Verônica Capo se passa três Evil. meses após os acontecimentos de Resident Evil 2 e 3. Aqui, a Claire continua a busca pelo seu irmão Chris e ela acaba indo parar numa base da Umbrella lá em Paris, onde ela é capturada e levada até uma prisão chamada de Ilha Rockford. Essa prisão é comandada pelo Alfred Norman Ashford, Bates, quer dizer, que é um dos descendentes lá do fundador da Umbrella, Edward Ashford. E ele não comanda esse lugar sozinho, velho, porque a irmã dele, a Alexia, tá junto. Só que, mano, no meio do jogo a gente acaba descobrindo que a Alexia é ele mesmo de peruca e a firma E Isso acontece porque, mano, ele gostava muito da irmã dele. A irmã dele morreu, só que ela era uma cientista genial, entendeu? E, cara, ela queria, morreu, tipo, trazer de volta né? a família dela uh -huh, aquele festivo de que eles sim. tinham. E daí ela começou a treinar e começou a fazer várias paradinhas, vários vírus novos. E nesses aí, cara, ela descobriu o T-Verônica, que era tipo um T-Vírus, só que muito melhor. Outra vez? Essa é a safada <risos> dos né? Que sempre eles pegam o T-Virus tá e alguém cria uma versão mais forte deste mesmo vírus. E tudo isso é o que move o próximo jogo, né? Porque aqui, aí ela criou o T-Verônica. Que era a fórmula do o sucesso. o que não está morto, tá porque certo. ele havia se injetado um vírus antes de morrer para o Tyrant, agora ele quer uma amostra do T-Verônica. Então ele manda seus capangas até a ilha Rockford e entope o lugar. Olha que maravilhoso. Ubi. E aí o cara, o Alfred Ashford, começa a achar que foi a Clever. Que fez essa merda e que encheu de zumbi lá Então a missão já dela é, é escapar da ilha E é escapar do Alfred que quer o couro dela Sentei meu irmão, muito bom Nessa jornada ela conhece um prisioneiro Chamado Steve Burnside Rola aquele climinha ah, pá, pá, pá, É, o um Steve também de um ser campanha, também tem, falou Ele é muito Steve. importante no jogo e tudo mais Então cara, uma coisa que eu queria falar Desse jogo, que é uma parada que eu não me apetece muito É que cara, em todo jogo que tem o Wesker, Aparece o Chris também Porque ele tem essa rivalidade entre os dois só que aqui, cara, o Wesker tem poderes. Oh, eu falei que o Kojo é ah, foi o primeiro a mais viajar. Cara, tá tem muita Mas gente que adora esse jogo e acha ele eu o melhor amo. de todos, né? É. Mas, cara... Quando ele dá o dashzinho que depois o nosso amigo Paul W.S. Anderson não. copiou E a gente sabe, teve um milhão de comentários das pessoas falando Meu Deus, mas essa cena está no jogo, sim, mas a gente acha uma bosta É, a cena dela tirando nos galões pode estar é tá no filme, está no jogo Sim, mas aqui no jogo ela atira nos galões e no filme ela tira em 300 guardas É diferente, e mesmo assim A cena no jogo não é tão legal né? prêmio, não Tem uma filmes, diferença né, muito meu grande rosto. entre um game E um filme, a suspensão de descrença Ai, eu eu do, do game, do Cold cara, ele nos exige assim, assim Muito menos do que o cara, filme, entendeu? Cara, vocês têm que entender uma coisa, assim, não é só pegar O jogo e, e fazer ele Exatamente igual no cinema, não é assim Que funciona, tem que hum. adaptar Só que o problema do nosso amigo Paul WS Gente, Anderson, eu já, eu já sei É que eu ele ter... adapta de maneira Merda, ele pega, ele pega As coisas ruins, ele Transporta as coisas que ele deveria adaptar, ele esquece, ele ignora, velho. Eu fico puto com isso, cara. Fico... Adoro minha... o hamburguês. no fim das contas, ver. esse game acaba como todos os outros: a Claire consegue escapar, o Chris consegue escapar, o Steve morre, e no fim das contas, tudo é explodido. Quando a capta não tinha dó de matar a personagem, né? e agora. Mais um game, mais um sucesso. E esse jogo aqui nasceu como um spin-off. Ou seja, ele não ia fazer parte assim da cronologia oficial. Mas como muita gente mas gosta de ele, era acabou era canônico, né? é, ele acabou Mas era canônico, né? Porque é spin-off um que não seria canônico, né? Um pouco né? mais da Claire, do Chris. Mas como a gente pode ver na história, como um todo, da epidemia e tudo mais, ele não é assim tão importante, né? O que a gente pode ver é que o Albert Wesker, que é uma amostra de vírus, e é isso que a gente vai ver em todos os games. O Albert Wesker, ele é um cara que só quer uma amostra, entendeu? Fazer uma amostra do Avon, pode ser uma qualquer amostra. Ele nunca consegue essa amostra. <risos> É verdade, cara. Às vezes ele vai na boticário e fica pegando aqueles vidrinho e de vez de pegar um. Ai, dá uma amostra. Exato, amostra grátis, cara. Ou um, Dois? Ele leva uns 50, mas tiram dele na saída. Tiram. Porque ele tá usando óculos escuro no lugar fechado. Não se faz isso. Nos filmes, deveria ter tirado óculos escuro Isso era para pintar o cabelo dele, que não fosse de amarelo mostarda. Fizesse um loiro mais bonito. Gente, eu verdade. vou ter que cara, dar. Como a gente falou, Além do MF que eu vou ter que preencher com o para pra fazer o Paint. Mas a gente vai ver absurdos teludo. muito maiores no próximo vídeo dessa saga, porque eu a gente não conseguiu dar botar pente todos os games pro aqui, né? E outra coisa, pro ó, eu Leo vou dizer uma coisa: esse aqui Miguel, tá é o vídeo também. definitivo pra resumir todos os games, tá ligado? Porque essa parte. É Por que eu não vou é precisar depois, logo, logo, todos. logo de. Devolve pros anéis, pelo amor de Deus! Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, mano. Se inscreve no canal, marca e comenta aqui viu. embaixo. Qual desses jogos que a gente falou é o seu favorito? E se você apoia a ideia da gente é fazer Existe outros um... vídeos Meu contando favorito, a história é dos a de games, vocês. quando tem, associado com os filmes e tal, deixa um comentário aqui que isso é importante pra nós e depois não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Segue o canal P.Wim, me segue, segue o Miguel, a gente vai postar algumas coisas sobre Resident Evil lá, você vai ficar por dentro das paradas. Então, cara, segue lá. É, vai rolar live minha jogando e o Léo acompanhando, aprendendo. Porque eu, no final das contas, o Léo é mais velho que eu. Mas quem ensina esse guri aqui sou eu. Tá meu tio, né? Tá, vamos pra parte 2, então.